Extensão em Foco. Notícias e entrevistas com quem faz a extensão na nossa universidade. Apresentação Vicente Fonseca. Boa tarde ouvintes da Rádio da Universidade. Começa aqui mais uma edição do Extensão em Foco, espaço do extensionista aqui na nossa rádio universitária. E hoje o nosso tema é relativo ao departamento de zootecnia da Faculdade de Agronomia da URGS. Nós vamos falar sobre produção e manejo de bubalinos de leite e corte em uma propriedade da região da Depressão Central do Rio Grande do Sul com a professora Elisa Modesto, né, do Departamento de Zootecnia da Faculdade de Agronomia que é a coordenadora desse projeto de extensão e com a Aline Melo, que é bolsista do projeto né, um trabalho que é realizado em propriedades da região central e sul do Rio Grande do Sul com o intuito de analisar os índices zootécnicos dos búfalos fazendo o monitoramento do controle leiteiro e pesagem dos animais na cidade de Pantano Grande, que fica aqui a 122 quilômetros da capital Porto Alegre. Professora Elisa, muito boa tarde. Boa tarde. Uh, eu queria que, para a gente iniciar esse nosso papo aqui, a senhora falasse um pouco sobre o histórico né, desse projeto e o que levou vocês a criarem ele e trabalharem ele. Bom, em 2004, quando eu comecei a trabalhar com os bubalinos, eu vi um grande potencial dessa espécie, pois ela tem o um intuito de ser bem rústica, né, em comparação aos bovinos. E quando eu cheguei aqui, encontrei com a, com a Aline, né, a Aline muito é, motivada, empolgada, trabalhando já com os búfalos, porque ela já tinha feito um estágio, até na fazenda do seu Marcelo, em Pantano Grande, né, e aí a gente propôs esse projeto de extensão, né, e como é que funciona o trabalho de vocês nesse projeto? Bom, a Aline, ela vai normalmente sábado, domingo, segunda, para Tantano Grande, porque é um pouco distante de Porto Alegre. E fica lá esse período, né? Pesando os animais, fazendo controle zootécnico, é, identificando, anotando produção de leite, né? que o foco da propriedade de bubalino leiteiro é a produção de leite. É, o seu Marcelo ele entrega uh, o leite para Copper Búfalo. E aí ele entrega o leite para Copper Búfalo. É... Com o intuito de, né, de fazer o processamento do, do, do leite, é, derivados, né, a Cooper Búfalo, a, a, o intuito dela é trabalhar mais com os derivados do leite de bubalino, que seria o queijo mussarela, é, o queijo ricota, o, não o leite na íntegra, na, o integral do o leite de búfalo. Recentemente a gente pode acompanhar no Seminário de Extensão Universitária da Região Sul, o SEURS, que foi realizado em Camboriú no início do mês de agosto, né, um trabalho, Relativo ao projeto, né? Chamado Comparação da Curva de Lactação de Búfalas Leiteiras Primíparas e Multíparas. Muitos termos técnicos, né? A gente vê. Quer contar um pouquinho mais sobre esse trabalho e esclarecer esses termos para o nosso ouvinte aí, que talvez não esteja um pouco tão acostumado a isso? Ok. Vou. Eu e Aline, né? Vamos. Vamos responder. Bom, é, primípras são aqueles animais que têm a primeira aparição. E multípras são animais que já tiveram mais de duas aparições em diante. Né? E a comparação que a gente teve é, o intuito de fazer foi exatamente ver como que se comportavam os animais de primeira cria e os animais de mais crias, né? vendo se a produção se equiparava, se em termos de quantidade, como que se comparava o, a, o maior pico, em qual mês se comparava, se elas eram mais contínuas, se a quantidade, a longevidade da, da, da persistência da, da, da produção... Né? como que uma comparada com a outra, mas o okay, que, Aline? É para primeiramente é. boa tarde, né? Boa tarde, Aline uh, Nós reunimos esse, o produtor ele guardava essas anotações em cadernos e agendas. Aí quando nós iniciamos o trabalho nós pegamos esse material e colocamos no Excel para uh, analisar melhor esses dados. Daí foram coletados os animais que pariram durante o mês de janeiro e fevereiro de 2015, e encerraram a sua lactação ainda no ano de 2015. Tanto as primíparas quanto as multíparas. Esses animais uh, foram 62 animais que a gente analisou. e É uma amostragem bem grande, né? Isso. Sendo 42 uh, multíparas e 19 primíparas, ambos os grupos com mesmas condições de manejo e alimentação. Aí nós observamos essas, esses resultados e é, formulamos um gráfico para comparar. Ele é um projeto, então, de extensão, mas que também lida muito com dados. Tem, tem uma ligação muito forte com a pesquisa também, né? É, na, na resultados verdade... Resultados científicos, na verdade, Sim, né? a gente é mais um projeto de extensão porque a gente está catalogando, está organizando os dados do produtor. Né? tanto que tem um software que a Aline Isso. sempre abastece... Com... Até então, ele não tinha nada uh, informatizado da produção. Isso. E desde que eu comecei a participar desse projeto, a gente começou a reunir dados antigos para ver a numeração dos animais, uh, árvore genealógica de todos os animais. Inclusive, ele começou a fazer inseminações, inseminação artificial também, no, introduzir essa técnica no rebanho, para melhorar os seus animais. E a que resultados vocês têm chegado? E Chegaram em 2015 e como andam os trabalhos uh, nesse ano de 2016? Bom, a, é bem recente, né? A Lini praticamente começou agora a bolsa, né? Foi em maio? Isso, quando começou a bolsa. É, mas a gente tem observado assim que alguns animais têm uma aptidão maior para a produção de leite né? é, As primíparas Logo, às vezes, os produtores Falam, ah, esse animal não vai expressar A máxima produção, mas são animais Que estão iniciando, né? A gente tem que lembrar Que as primíparas ainda, quando elas é, Elas parem, elas têm que Aqueles 20% ainda Que elas vão ter que crescer, se alimentar Para se manter, alimentar para produzir leite E ainda Daqui a mais ou menos dois a três meses Estarem é, de novo Ciclano e emprenhando. Então, a gente, na verdade, a zootecnia, a gente trabalha muito com a intensificação da produção, né? E essa é a vantagem, exatamente, de estar trabalhando com os búfalos. Por serem animais mais rústicos, eles conseguem ingerir um alimento que é mais fibroso e converter um alimento que é bem é, nutritivo para os humanos, que seria a carne e o leite. Pois é, quando a gente fala em búfalo, né? Muitos logo... Muitas pessoas pensam no bisão, nos búfalos americanos, são aqueles búfalos de temperamento selvagem. Até muito desenho animado, digamos <risos> é. assim, reforçam é no um pouco. Exatamente. Eles, <risos> eles reforçam esse sentido simbólico que não é verdade, né, professora e, e Aline? A gente está falando de animais dóceis, né? Qual é as principais características dos bubalinos para o ouvinte? Assim, esclarecer isso de uma vez por todas na cabeça dos ouvintes. Sim. Bom, no Brasil a gente tem quatro raças: Murra, Mediterrâneo, Jafarabad e Carabal. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos praticamente que, que prevalecem murra e mediterrâneo, né? que são é, animais de dupla aptidão. Eles produzem tanto leite quanto carne. É, os búfalos, quando eles bem manejados, isso bem, quando a gente fala bom manejo, significa o quê? Levar no curral, levar o tempo inteiro no tambo, observar os animais... Né, as características Lógico que tem animais que são mais arredios são, né, tem um tempo, são mais temperamentais E é assim que a gente comenta com os produtores Esses animais que são mais bravos né, Eles devem ser o que? Descartados Mas a característica do búfalo Ele é tão dócil quanto um cachorro Quando bem manejado né? O manejo significa o que? É observar o animal Quando colocar no brete Fazer tudo, manejos com calma, né? Essa é uma característica bem é, diferente dos bovinos, que às vezes o pessoal chega lá mais irritado. Não, os búfalos você tem que chegar a um animal bem tranquilo para poder estar tá manejando. É mais sensitivo, assim, é. ao... Sensitivo, é. exatamente. Ele é mais... Alerta, ele observa o, o ambiente. Né? A senhora falou dos cachorros, né? É um animal que ele tem uma empatia com o humano Sim, muito forte, porque exatamente. ele entende muito como está o espírito da, daquela pessoa, né? O estado do espírito isso. daquela pessoa. O búfalo exatamente. seria mais ou menos isso. Isso. Exatamente. E o sul não é exatamente a região que conta com a maior população de búfalos, né? Ele tem. A gente tem muito mais em outras regiões do país, né? Porque aqui, aqui a gente tem muita questão do bovino, é muito forte essa cultura. Mas uh, como é que tá essa. Aqui no, no, não só no Grande Sul, Santa Catarina e Paraná, como é, que, como é que é essa proporção assim, em relação ao Brasil? Ela fica... Um, é uma região onde está bem menos concentrada a produção de búfalos. Um, é. Contando apenas com 8% da população nacional desse, dessa, dessa criação, uhum. sendo que a região norte do Brasil, mais localizada na ilha do Marajó, que é onde se concentra a maior população de búfalo. No Brasil, nós, tem, nós temos mais ou menos uh, 3 milhões de cabeças uh, de bubalinos, uh, mas apenas o IBGE contabiliza 1.500 cabeças uh, desses animais. Então, tem muito animal informal ainda, que o IBGE não contabiliza. Uhum. Uh, aqui na região sul, né, especialmente no Rio Grande Sul, a gente tem essa, né, eu já, já até comentei isso, ele, tem uma cultura histórica de produção de gado bovino, Sim. né? Uma região não só o Grande do Sul, Argentina, Sim. Uruguai também. Uhum. Uh, e o búfalo é, digamos assim, entre aspas uma novidade, né? Uhum. Não chega a ser uma novidade, mas é uma é uma minoria, digamos uhum. assim. Porém a gente sabe que tem muitas vantagens, né? Sim. De que, qual é a vantagem para o produtor de criar uh, bubalino em vez de bovino? Existe algum estudo comparando produtividade de, de, de se criar uma espécie em relação à outra? É. É. Apesar de ser, como você disse, Vicente, a é, uma cultura trabalhada relativamente nova, né? É, a gente sabe que a carne dos bubalinos, ela é rica em aminoácidos, em vitaminas, uma menor quantidade de colesterol, né? É, tanto que a gente vai estar tá propondo essa pesquisa para ser feita né, com a cooperativa Exatamente para avaliar a qualidade de, da carne, a, a avaliar a, os valores nutracêuticos quando fornecida para os humanos, né? o que, que estaria baixando de colesterol. O, em termos do leite, ele é, tem um teor maior de gordura, ou seja, então, em termos de rendimento... Para se fazer um produto, um queijo, a gente faria uma proporção de mais ou menos 5 litros de leite de bubalino, renderia 1 um kg de queijo. Em comparação com o de bovinos, a gente estaria utilizando 10 litros. né? O dobro, com... Fazendo né? Exatamente, o dobro. Isso, isso, e em todos os derivados também, que tem essa proporção. Por exemplo, na manteiga, utiliza-se 15 litros de leite bubalino comparado a bovina, que precisaria de 20 litros uhum. para produzir um quilo de manteiga. Uhum. É, isso para uma propriedade é um, uma diminuição sim. de gasto sim, bastante grande. Sim, né? sim. E eu, eu, fazendo a pesquisa, porque para essa entrevista eu tive que pesquisar bastante, não é exatamente a <risos> nossa imagino. área, é, cheguei alguns, pesquisando alguns dados, uh, inclusive na, na própria apresentação de vocês lá, Carne com 10% mais proteína e minerais, 13% mais vitaminas, 55% menos calorias, sim. 54% menos ácidos graxos e 30% menos colesterol comparados a sim. bovinos. É uma qualidade nutricional bem alta, sim, realmente. Sim. Né? Até os nutricionistas e os médicos cardiologistas sempre recomendam né, a, o consumo da carne bubalina. Que dos ah. derivados também, mussarela de sim, búfala, a gente sabe sim. que é um queijo bem, sim, bem mais leve, mais né? Mais leve, é, Quem já consumiu sabe que o flavor, o sabor é mais, né? Você coloca... Ah, eu lá... acho ótimo também. <risos> Desmancha. <risos> e para a gente encerrar o nosso papo, como é que os resultados têm sido recebidos pelos proprietários? Bom... Que, é, vocês estão trazendo dados que eles não tinham, sim, sim. né? Sim. Como é que eles têm sido recebidos os resultados pelos proprietários? Bom, é, é, o seu Marcelo é uma graça, né? Sim. Não tem o que falar. A ajuda que ele nos proporciona, né, só, só temos a agradecer. Até mesmo, como você disse, é mais um, um foco de pesquisa em relação à extensão. No futuro, a gente até gostaria de ter esse foco uma, até maior de pesquisa, né? Quem sabe a Aline está encabeçando aí o mestrado, vamos ver. Mas é, o seu Marcelo sempre está aberto, a gente... A Aline, que sempre está lá toda semana, discute com ela os dados, ele sempre dá é, ideias, né? Ele é médico veterinário, então, assim, sempre tem, um, uma na verdade, a, uma informação que a gente está... Aquela, aquela interação, zootecnia e medicina veterinária sempre... Né? É, um ajudando o outro, que sempre tem que ser Dessa forma, né? E ele sempre assim, ah, vamos fazer dessa forma, esses dados que no, no software aqui eu consigo já ver quais os animais que eu tenho para descartar, é, identificar animais, né? Acho que o, um dos focos que, que a Aline retratou foi que quando ela chegou, alguns animais eram tinham brincos repetidos e isso num controle zootécnico é muito ruim, porque quando você bate, ah, esse animal tá com tal produção ou esse animal tá com tal peso, e na verdade você vai ver o animal num retrato. Não. Um tá animal, aqui, né? isso E daí foi, então, e, com o início desse projeto Foi padronizado todas as identificações dos animais Até tinha os animais que tinham perdido Porque o búfalo, como ele se, se roça muito Nas cercas, nas árvores tá tendo em contato com a água Sempre estão nos açudes, né? Eles pedem essas identificações muito fáceis Então, até tu tendo esse controle desses animais Tu consegue recuperar essa identificação desse animal, né? Professora Elisa Modesto Coordenadora do projeto Produção e Manejo de Bubalinos de Leite e Corte, uma propriedade da região, da Depressão Central do Rio Grande do Sul. E Aline Mello, bolsista desse projeto. Muito obrigado pela participação com no Extensão em Foco. Parabéns pelo trabalho e vida longa ao projeto de vocês. Amém. E a gente gostaria de agradecer muito essa oportunidade, falar para os nossos ouvintes aí, que, da rádio, que consumam a carne e o leite de búfalo, que vale a pena. É, muito obrigada pela. A gente que agradece. Vamos agora às notícias da extensão. Encerram hoje as inscrições para participantes no 17º Salão de Extensão. Os interessados devem fazer suas inscrições online através do site www.urgs.br barra salão de inscrições. Estão disponíveis três modalidades de participação. Oficinas, encontro de extensão e encontro cultura da paz. Todas de forma gratuita. Caso ainda haja vagas, os interessados poderão se inscrever na atividade desejada no respectivo local e horário onde ela irá ocorrer. Os certificados de participação só poderão ser obtidos para aqueles que realizarem inscrição. Para participar na modalidade tertúlia, não é necessário fazer inscrição prévia. As atividades do Salão de Extensão acontecerão no Campus do Vale e fazem parte do Salão URGS, que ocorrerá entre os dias 12 e 16 de setembro. Termina hoje o prazo para submissão de trabalhos para a 11ª edição da Revista Extensão da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Os artigos científicos, resenhas e relatos de experiências devem contemplar uma das oito áreas temáticas. Comunicação, cultura e artes, direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção, trabalho e gênero e sexualidade. As normas de submissão estão disponíveis no site da Revista Extensão, www.ufrb.edu.br barra Revista Extensão. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 75 3621 4315. Começa amanhã o curso de Extensão em Educação Fiscal e Cidadania. O objetivo é aprimorar a relação participativa e consciente entre cidadãos e Estado. As aulas serão ministradas no auditório da Faculdade de Ciências Econômicas, sempre aos sábados pela manhã, até o dia 5 de novembro. O curso gratuito é uma parceria da URCS, através da Faculdade de Ciências Econômicas e do Centro de Estudos Internacionais sobre Governo, da Inspetoria da Receita Federal do Brasil da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, do Programa Municipal de Educação Fiscal de Porto Alegre e do Instituto de Justiça Social. O Salão de Atos da URGS receberá na próxima quinta-feira o quarto concerto do ano do projeto Unimúsica. A apresentação começa às oito da noite e será da compositora, cantora e pesquisadora da cultura indígena brasileira, Marlui Miranda. A distribuição de ingressos para o espetáculo ocorrerá nesta segunda, das 9 da manhã às 8 da noite, no mezanino do Salão de Atos. Para obter a entrada, é preciso trazer em troca um livro em bom estado. Será permitida a retirada até dois ingressos por pessoa. Na quarta-feira, dia 7, a sala 2 do Salão de Atos receberá uma entrevista aberta com a cantora a partir das 8 da noite.